Graça e paz! Estamos no 24 quarto dia da campanha. Hoje vamos falar de quatro leis que Deus pediu ao seu povo para observar. Em Deuteronômio, capítulo 23, verso 23, lemos. Façam tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Deus deseja que seu povo seja próspero. Para isso quatro leis devem ser observadas, ainda hoje no Novo Testamento. Ser e viver livre do pecado. Não praticar a prostituição cultual. Não cobrar juros abusivos e cumprir os nossos votos ao Senhor. Esses quatro princípios são de grande importância para uma vida feliz, satisfeita e realizada. Os judeus tinham dificuldade de obedecer aos mandamentos, mas nós temos o privilégio da presença constante do Espírito Santo dentro de nós. Permitindo que vivamos de fato, livres de todo pecado, possamos adorar somente a Deus, descansar na provisão do Senhor e cumprir com a palavra dada. Isso é um privilégio. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Pai bendito, obrigado pela nossa salvação por meio de Cristo. Ele nos libertou do poder do pecado para que verdadeiramente pudéssemos ser livres, para viver uma nova vida. Obrigado porque pelo seu Espírito Santo nós podemos apresentar-te um culto agradável. Obrigado também porque podemos viver livres da escravidão financeira e ainda podemos cumprir os nossos votos ao Senhor. Viver sobre a presença e a unção do Espírito Santo todos os dias é um grande privilégio, que nem sempre sabemos aproveitar. Mas continua, Senhor, a sua obra em nós, para que em tudo o seu santo nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!